E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu mostro para vocês um jogo assim, um achado sensacional aqui que é o, o, o Kenga. eu acho que seria assim o nome, é, fica meio engraçado a versão falar assim. em português, eu sei, mas esse é o jogo e cara, achei muito bacana o jogo vocês vão ver aqui, a jogabilidade é bacana é divertido, você pode ganhar dinheiro então jogando com um jogo divertido realmente, isso é muito bacana, e além de tudo tem torneios que também te dão recompensas então presta atenção, assiste esse vídeo inteiro que vale a pena, deixa o likezão vem comigo. Então agora o beta do jogo já é, tá no ar, ficou no ar aí eu não sei, tem que ver, no dia onde de Agosto é dia 29 e aqui a questão dos torneios betas ó, com recompensa de 5 mil dólares e pool aqui também de 2 mil dólares. Então um jogo que tá dando, cara, tipo 25 mil reais, 10 mil reais aqui de prêmios, não é porque eles estão de brincadeira, é realmente tão sérios aqui. E você pode clicar em play now aqui pra testar o beta. Vou mostrar o beta pra vocês. Então basicamente é isso aqui, você seleciona aqui as cartas, tem diversos níveis, diversas raridades, é, diversos poderes, igual Clash mesmo, tá? Diversas categorias, então tem tipo assim, terra, água, é, floresta... Místico, diversas coisinhas, tem poder, tem personagenzinhos, é bem é igual o Clash mesmo, galera, vocês vão ver, e vocês sabem, se você puxar aí no meu canal do YouTube, fiz muito Clash na vida, então é um jogo que para mim é muito divertido, sensacional isso aqui, você poder ganhar dinheiro, cara, é o melhor de tudo, né, jogando. Então é muito bacana, vocês podem ver, tem diversas arenas, diversos níveis, diversos estágios, é, vários modos de jogo, bem legal mesmo Você pode estar lutando, vai carregando E olha que visual bonito do game Tem aqui a contagem regressiva, as três torres Você tem ali a sua sequência de cartas embaixo Tem a sequência de manas ali e você vai posicionando suas cartas, seus personagens, heróis, poderes, ó, e vai em busca da vitória. Muito simples, cara, tem ali personagens de ataque a curta distância, personagens de ataque a longa distância, e você vai indo pra cima, olha só que bacana. Já tá com o poderzinho ali, já tem uma vespinha ali, vai carregando, você fica naquela tensão, você vai tendo no máximo 10 manas ali, vai controlando e vai para cima, tá? A gente vai acompanhar essa batalha completa para vocês realmente verem o jogo, conferirem É muito da hora o jogo, tá? Vale a pena Como vocês estão vendo, é divertido realmente Não é um jogo mal feito, é um jogo muito bem feito Com diversas características de um jogo bacana Com diversos... É, diversos itens, né? Diversas coisas aqui Então, é legal, cara Tá bem bonito, dá para entender visualmente as coisas Não tá confuso, tá bem feito Bem... É, rodando bem liso, né? Então, assim, realmente Não tô querendo puxar saco, mas tá tudo bonitinho aí nos trinks, e aí em busca ali de você jogar para você buscar o seu dinheiro, né, além do que esses torneios, como eu falei para vocês, que o jogo vai incentivando, você, cara vira um pro player aqui no jogo, você pode ganhar torneios, ganhar muito dinheiro com isso né, então eu acredito que esse é o futuro dos jogos NFT, né, aqui vocês podem ver que tá é, a vitória de uma torre ali por enquanto Vamos ver se vai se manter assim E acredito que jogos assim nesse estilo muito bem feitos São o futuro dos jogos NFT, tá? Vocês podem ver aqui a vitória E aí é isso, cara Eu acho que realmente esse jogo tem muito potencial, galera Ó, deu a vitória Você ganha ali umas coins, né? Tá vendo, olha só, Coin card, olha só, e experiência fechou, balzinho aberto, tranquilinho. E agora, galera, é só aqui no white paper do projeto para a gente dar uma aprofundada um pouquinho mais complexa. Então, por exemplo, uma coisa bacana da gente tá vendo é o time. Tá, então vocês podem ver aqui que tem o time, tem o um rostinho deles, isso é muito importante, galera. Hoje em dia, na, na maturidade que a gente tá no mercado NFT, o mínimo é ter o um rostinho aparecendo e todos aparecem aqui: os CEOs, é os games designer pessoal de técnico, né, o gerente técnico, tá tudo aqui, muito importante isso. Temos também aqui a parte de consultores também que mostram os rostos, né, galera que faz parte da network, é publicidade, engenheiro aqui da SkyMavis, muito top, é fundador aqui da Sonat Game, então tem diversas pessoas importantes aqui, que obviamente, se você quiser se sentir mais seguro, você pode fazer uma análise mais profunda aí, além de diversos parceiros que eles têm aqui também, certo? que você também pode dar um estudado mais a fundo se você realmente se interessar aqui sobre a tecnologia usada no jogo é o Knight, né? e aqui a gente tem um pouquinho da jogabilidade do jogo, tá? e basicamente o jogo é uma junção de três características que é estratégia em tempo real, cartões colecionáveis e defesa de torre, né? que é o famoso Tower Defense, então a partida termina quando o jogador destrói a casa principal do oponente ou quando acaba o tempo, né? Enfim, e aí a gente tem o modo PvE, como eu falei para vocês, né? Que vocês podem basicamente estar tá lutando ali no modo offline, né? Com diversos estágios, diversos níveis. E tem já o modo PvP, que é contra oponentes, né? jogadores reais você pode estar lutando ali. Além da parte de tesouros, olha só, que existe dois tipos de tesouros, que o primeiro pode ser comprado no mercado por CAB ou OKG, tá? E o outro é recompensado após cada batalha, fechou? E aí são os baús, basicamente, né? Então tem um comum, que é obtido em PVE de baixo nível, tipo é, de prata, né? Raro, é PVE em ouro. Épico, PVE Quarto e Legendário, né? Obtido no nível Super Boss do PVE, que é o Baú de Diamante também conhecido. Aqui tem um pouco do Tokenomics, que é muito importante. Então, basicamente, tem dois tipos de tokens. O OKG é o token fornecido com governança limitada. E você precisa desse o OKG para comprar e vender NFT, e você também pode criar ou aprimorar itens. Além disso, é equivalente ao investimento do jogador no mundo, OKG, tá? E o CAB é token recebido através da atividade do jogo, sem limite de fornecimento, e você pode trocar esses CABs por... OKG. O cabo também é usado na maioria dos recursos do jogo, como criar heróis, aprimorar itens e criar equipamentos. Aqui a gente pode ver alguns objetivos também alcançados aqui pela equipe, tá? Pelo projeto em si. Na versão de beta, mais de 15 mil pessoas se registraram, tá? Vocês podem ver também que foi vendido completamente, né? Esgotado 6 mil cocons no primeiro round do INO, que foi em abril de 2022. São então, diversos objetivos aqui atingidos, mais de 500 mil membros, por exemplo, globalmente aqui emergindo no GameFi, né? Foi também é, com sucesso Feito o lançamento do Okenga né, Que é a Forbidden Lands né, Minigame, com 500 a 700 Pessoas é, jogando né, Jogadores semanalmente Então diversas características de objetivo completos Aqui também é muito importante mostrar para vocês A questão do IDO tá? Então alguns detalhes, o anúncio Nesse site aqui, tem também algumas Partes das redes sociais, mas basicamente Tá aqui escrito, vou falar para vocês, se eu tirar minha câmera Basicamente, cara é, Inicia o IDO aqui, 10 da manhã horário UTC, aí você converte o horário aí, no dia 12 de 9, né? 12 agora de setembro, certo? Tá chegando. E basicamente acaba já no dia 14. Você tem então dois dias aí basicamente para participar do IDO, uma alocação de 50 mil dólares com o tamanho de mercado inicial aí de 270 mil dólares e no preço de 0,05 centavos de dólar. Muito baratinho, então é um potencial aí gigante. Mas se você faz sua análise aí mais a fundo, com certeza, faça seu dever de casa. E eu vou deixar o link direto aí para você se cadastrar, tá? Tem um registro aqui para você participar do IDO, beleza? Você coloca o seu nome completo, seu e-mail, Telegram, quantos tokens você está querendo fazer um investimento, A sua carteira, qual VIP você é qualificado e se você tiver um código de referência você coloca o meu aqui que é stick tudo maiúsculo, beleza? você vai estar ajudando o canal fazendo isso, ok? Então é muito importante se você quiser ajudar o canal, e aí você pode estar investindo se assim você desejar, fechou? Bom galera, é basicamente isso, Eu vou deixar também aí embaixo para vocês alguns outros links importantes, e você pode estar acessando, fazendo seu estudo aí. E só para finalizar, é importante dizer que o projeto ele tem aqui uma rede de programa de salvaguarda, o que, que quer dizer isso aqui? Basicamente é uma parte do esforço deles para fornecer à comunidade mais segurança, é, em relação ao investimento dos investidores, né? Então, basicamente, o que isso quer dizer? É um considerado seguro aqui, uma empresa é de segurança que faz a questão do lançamento aqui do projeto. Então, eles têm uma certa segurança, que eles mostram, como, por exemplo, requisito mínimo de bloqueio de liquidez, bloqueios obrigatórios de tokens de equipe, tá? Cumprimento do cronograma de distribuição, cumprimento do cronograma de aquisição, é, conformidade do roteiro... Tempo mínimo para enviar os tokens, tempo máximo, tá? Limite da queda de preço. Então tá tudo aqui é, organizado, né? Por uma empresa é, chamada aqui é, Spores, né? Que seria a tradução Spores. Então dá uma certa segurança aí para investidores, ok? Mas é isso, galera. O vídeo só vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa o like. Tamo junto e até a próxima.